Olá! Uhum. E aí, galera e malta! Hoje tem POV bodyboard numa marolinha animal tubulazinha. Vou deixar umas outras pra vocês verem aqui do, da caída de hoje de manhã que eu fiz e agora essa que eu vou também. E espero que vocês não tenham vídeo. <risos> Olá! É tipo meio que um mini tão também. Olha a outra aqui, ó. Uma... Não foi tão boa, não. <risos> Vamos nessa! E tubinhos virados. Aí galera, deixa aqui embaixo qual é, o, qual é o ângulo que vocês mais curtem. Eu vou levar sempre em consideração isso gravar os vídeos, hein? Então deixa aqui embaixo eu quero saber a opinião de vocês. <risos> Oh <laughs>